Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo uh, e neste vídeo aqui vai ser um vídeo aqui que eu vou estar a fazer duas coisas. Vou estar de primeira a dizer uh, que, que a ideia de incluir uh, a temporada 2 do capítulo 3, na minha série do capítulo 3, não funcionou. Este aqui, este problema aqui que tive numa PS4 lixou-me mesmo. Estou a ter, está a ser um, uma dificuldade do caralho me reorganizar. Mas bem... Já editei uns vídeos, já estou já no YouTube e estou a editar outro, outro vídeo que vou pôr no YouTube agora e tem muitas outras tarefas que ainda tenho que fazer eu vou pegar as roupas de passo de batalha que é, eu consigo pegar porque ganhei 70 estrelas de passo de de batalha grátis com o passar do tempo Então já yeah, vai, vai ser o que vou fazer vou uh, vou vou pegar coisas do passo de batalha, vou pegar coisas aqui do passo de batalha aqui, que dá para pegar. Não consegui pegar as coisas mesmo grandes, tipo não cheguei a comprar, mas olha, agora vai ser o que vou fazer agora, ok. Vou pegar estas coisas aqui. Não deu para incluir a temporada 2, mas olha, irei talvez incluir a temporada 3, é incluir a temporada 3. Ok, vou, vou pegar tudo. Oh, V-Bucks para a temporada de três. Eu acho que eu preciso de nível para pegar estas outras aqui, olha, nem vale a pena já investir teams quero É isto mesmo, perdi, olha, perdi. Bem, pensando bem também, ainda vai ter mais temporadas, isto aqui é uma, no meio de várias. Ok. Bem, então era isso o vídeo. Uh, e pronto, já também quero dizer que eu vou fazer uh, live do, do evento ao vivo na Twitch. Uh, eu não vou, como é, vai, vai ser no dia que vai ser quando acontecer. Vou tentar pelo menos, pelo menos. Pode ser que não dê para fazer live dependendo de quando acontecer. É que eu não tenho o horário, que eu faço o que eu quero? Tenho ali as limitações, é como é, como é, eu não controlo tudo. Ok. Então era isso o vídeo. Uh, e chá. Até à temporada 3. Ou e o evento ao vivo? Pois.